Galera, sejam bem a mais um vídeo, e hoje não é um vídeo como o padrão, né, que eu não costumo trazer vlogs aqui Mas hoje eu vim estar tá mostrando a vocês, mano, o meu celular antigo E pra vocês verem como eu sofria pra cara com esse celular Bom, é, você pode ver que ele é a Cartel, a marca que foca aí pouco Mas aí, beleza, bom, você pode ver que a tela tá bem rachada, ó Arrachada pra cá sim Bom, vou ligar aqui pra vocês verem aqui, mano É, primeiro que tem que falar que ele Nem sempre liga Ligou Ainda bem Mas bom, né Mano, eu não costumo trazer vídeos assim, mas É, hoje eu tive que trazer porque Sério, se eu ainda estivesse gravando um vídeo com esse celular Que eu não já tinha acabado Bom Aqui a tela de entrada dele. E eu vou mostrar pra vocês aqui como... Aqui por dentro. Pera aí, deixa eu tirar aqui a capa aqui rapidão. Aqui galera, a capa dele, os botões de ligar, é meio que solto aqui, ó. Mas não é que tá quebrado, porque ele é assim mesmo. Aqui ó, eu esqueci que tinha a senha aqui. Eu não lembro a assim, senha, é porque já faz muito tempo que eu, não lembro, que eu não ligo ele, mas... Tem aqui ó, isso aqui, esses negócios amarelos, é os botões dele, tá vendo? Essa miséria dessa câmera não foca, mas é isso. Aqui a assim, senha, eu não lembro, acho que era... 13, pera aí, 8, 7 vamos ver se é e né é que deu certo era essa assim senha mesmo aqui por dentro dele aqui ó a bateria é azul e é toda arriscada, eu não sei porque esse celular nem era meu era do meu irmão que minha mãe pegou, me deu quando eu ganhei ele eu fiquei muito feliz pensando que era bom mas é eu preciso dizer alguma coisa? Não, né? Bom, eu também tinha outro celular. Que foi o primeiro que eu comecei a gravar os vídeos. Que eu vou pegar ele aqui. Que eu deixei ali no armário ali. Pera aí. Aqui, rapaziada. Esse, esse foi meu primeiro celular. Assim que tipo, eu comecei a gravar os vídeos. Ele é um Alcatel também. Aqui, ó. Não dá de ver direito. Mas é porque a capa dele. A, o nome tá escrito na capa. E sinceramente, mano. Ele parou de funcionar. Mas se ainda tivesse funcionando. Com certeza, esse é melhor que muito do que esse aqui. É, a câmera dele aqui é bem simples, mas é muito melhor que essa porra aqui Aqui por dentro dele, deixa eu tirar aqui Bom né rapaziada, como vocês podem ver aqui é a mesma coisa desse, só que a bateria né, é azul e isso aqui tá quebrado, eu vou, <risos> vou guardar aqui Essa câmera não quer focar mano, tá raiva é, E inclusive, esse celular não carrega no carregador porque Isso aqui ó, a entrada é quebrada, eu, tenho que, eu tive que comprar esse carregador universal aqui, que eu não sei se você já viu, mas Você tira a bateria e prende nesses grampinhos que tem aqui, ó Foca aí Olha aí, ó, esse grampinho que tem aí Aí carrega Aí bota no e carrega O celular que ligou, já tinha até esquecido desse Mas boa ligada aqui, tá meio sujo E aqui, olha as coisas que eu coloco nesse celular Eu acho que eu matei ele Fera, fecha aqui, mano Tem aqui, ó Colocar assim, a mesma, né? Deve ser a mesma Abriu mano você pode ver que dá uma um de nostalgia danada tá ligado aqui as configurações dele aqui ó bora ver aqui eu vou não lembro o modelo dele acho, acho que é 50, 50 j vamos aqui ó telefone e tá aqui ó é número da versão é versão do android não informações legais acho que é aqui não não é que não não, cara, eu cliquei errado e <risos> ah. caralho, o que, que deu aqui? Pera aí, aí voltou Status, aqui, é aqui, ó Tem várias informações dele aqui e tal E bom, eu vou explicar aqui vocês porque esse celular aqui é uma merda, tá ligado? Esse celular aqui é muito ruim porque é Ele tem a câmera ruim, tanto é que eu vou tentar gravar aqui, ó A câmera dele, dele aqui Ó, oh, peraí, tá gravando eu aqui, né, velho? Mas, peraí. Aqui, ó. Aqui, se você não sabe, tá virado a câmera... De... Da, da frente, não. A, a traseira. E sim, eu tô filmando ali o celular e não tá aparecendo nada. Não é que tá desfocado nem nada, é porque tá assim mesmo, tá ligado? Não dá de ver nada. Agora, se você vira frontal, aí já fica um negócio mais... Bram, bram, bram, tá ligado? Já fica melhorzinho de ver assim e tal. Mas tirando isso, é uma merda Aqui, ó Uma coisa que eu também que eu não gosto de celular Que é o principal É que ele tem só 8GB de memória E 1GB de RAM Que pra você que não entende muito de celular Isso é literalmente um cor E, bom Outra coisa também que eu odeio nesse celular Que eu odiava Era que, tipo Ele trava pra cacete. Ele tem gb de RAM Então você já sabe que é uma merda Aí como se não bastasse tudo isso o celular tem a bateria ruim Aqui pode te enganar Dizendo que vai durar Aqui ó Ele pode te enganar Aqui ó Foca aí Desgraça Aí ó Pode te enganar Dizendo que vai durar 2 horas e 58 6 minutos Mas na verdade aqui ó Daqui uns 10 minutos Ele descarrega todinho aqui ó E não é Que esse celular Seja assim ruim É porque celular Na minha opinião Sincera opinião De meio que técnico Celular é, Esse celular é mais pra gente Que não tem muita coisa para baixar nele Tipo gente de a gente vê mesmo, pra, pra, pra, pra você tem uma avó, você ensina a sua avó mexendo em celular, é esse celular aqui, mano. Aí na tela das informações básicas dele aí, ó. Tá aí, ó. Talvez eu vou colocar, né, eu não sei, eu posso não colocar. E aqui, agora já tá aparecendo as informações desse celular que eu tô gravando. Que é um A01 Core, que, mano, pode parecer ruim pra você, mas pra mim, mano, esse celular é uma maravilha. Porque eu passei minha vida toda com um celular ruim. Aí veio o A01 Core e me salvou, tá ligado? Mas é isso aí. E bom né rapaziada, é, eu por mais que eu odeio esse celular, não jogo fora mano, porque sinceramente é tipo um ar de nostalgia, tá ligado, a gente sempre, o meus, do, os meus, a maioria dos meus vídeos foi gravado nele, tá ligado, tanto é que eu vou colocar o primeiro vídeo que eu gravei com esse celular aqui, ó, esse aqui, e o último que eu gravei, e também vou colocar o primeiro desse aqui, ó mas bom né rapaziada, é como eu tava falando, não, des... não desvalorize o que você usou a vida toda, é, por mais que você tenha ganhado alguma coisa maior, entre aspas, é... eu não jogo ele fora por nada, entendeu? Por mais que tu carregue pra rápido, para cacete, tá ligado? Mas é isso aí mano, obrigado a todo mundo aí, é... tamo junto e valeu.